Eu creio profundamente que a única maneira de você crescer, a única maneira de você perceber-se, não apenas existindo, mas viver, é de fato se conectar com algo muito superior. As questões pequenas, as questões de ordem meramente de fatos e de pessoas uh, podem preencher o tempo, o espaço mas jamais preencheria uma alma e como uma bendita alma viva que você está aliás, que você é acredite sempre que você pode fazer toda a diferença elimine sempre tudo aquilo que não for necessário Fique com a semente, fique com o essencial. Irá perceber em algum momento o quão importante você é para tantas pessoas que nunca imaginou, mas principalmente para você. A isto eu chamo de alto amor A isto eu chamo de bem querança por ti mesmo. Não é o egoísmo. Louve a todas as coisas benditas da vida, a própria vida em si é para ser festejada, é para ser comemorada todo santo dia. Às vezes, em um olhar de uma criança, muitas vezes, apenas em olhar para suas próprias mãos e perceber quanta bondade há nela, quanta coisa bela podes fazer ajudando a ti e ao próximo, um belo dia e um abraço de muita paz, muita paz.